Por falar em tristeza, a questão da morte do Gugu Liberato, né, gente? É... Esse foi o assunto do final de semana, junto com o Flamengo, foram os dois assuntos de maior destaque, uma, uma, uma tristeza enorme para o país, por outro lado, uma alegria enorme para o país, e essa morte repentina do Gugu, inesperada, precoce, lamentável, aí ah, a, a banheira do Gugu, o, o, Edu, o Eduardo Fálico separou aí várias imagens é, da trajetória do Gugu, né? é, que é uma pessoa muito querida, que eu tive sim, a, a, o privilégio de conhecer é, quando trabalhava com a Aparecida Liberato, irmã do Gugu. A Aparecida é uma pessoa muito querida e muito bem educada, assim como era o Gugu. Era gente que vinha de uma família... É, de uma família muito bem estruturada, uma família que se amava muito, que se respeitava muito. O Gugu, uma pessoa muito generosa, muito educada, muito gentil, teve esse acidente estúpido que todos vocês já sabem nessa altura do campeonato, né? Uh... Ouvindo a entrevista do médico brasileiro, que foi chamado pela família depois, para constatar mesmo né, a morte cerebral, a família queria ter certeza de que não tinha nada mais a ser feito, né? Apesar de estar num, num, num hospital americano, especializado em trauma, e, mas ainda assim queria ter aquela confiança de ter um médico né, da família dando a opinião, avaliando o caso e de fato constatada a morte cerebral essa, esse acidente né, provocado porque o forro da casa era muito fino que coisa, que loucura essa coisa né, das construções americanas muito triste o que aconteceu. A esposa estava em casa, os filhos, os três filhos dele: o João, de 18 anos, a Marina e a Sofia, de 15 anos. Como é que fica essa família agora, né? E os fãs brasileiros: milhares de fãs, centenas de milhares de fãs, milhões de fãs se bobear. Ainda não se tem a certeza, a confirmação é, da data de traslada do corpo, de quando o corpo vai ser trazido para cá. No Brasil, o procedimento de doação de órgãos, esse foi o último ato de gentileza e de generosidade do Gugu. Um ato maravilhoso dele, de doar todos os órgãos, uma vontade dele atendida pela família. Segundo os médicos americanos, mais de 50 pessoas vão ser beneficiadas pela doação de órgãos, porque inclusive a pele o Dudu vai doar, Dudu, o Gugu doou. Inclusive a pele para fazer enxertos, né, para pessoas com, com, com queimadura. Olha, atitude maravilhosa. E, mas isso atrasa a vinda dele para o Brasil. Né? Isso é um procedimento muito delicado. As cirurgias, algumas delas, para retirada de órgãos, demoram horas. Então, ah, e depois tem todo também o... A, a, a burocracia, né, que existe, os trâmites legais ali, para você trazer um corpo dos Estados Unidos aqui para o Brasil, né? Então, fala-se que pode ser na próxima sexta-feira, o velório, aberto ao público, parece que o local já está escolhido, seria a Assembleia Legislativa de São Paulo, uh... Vai ser, então, o um velório aberto ao público e depois o sepultamento, já aí reservado à família e aos amigos, vai ser no cemitério é, Getsemani no Morumbi, onde está enterrado já o pai do Gugu, que morreu há mais ou menos 10 anos aí já, ficou a dona Maria do Céu, de 90 anos de idade, a mãe dele. O médico, esse médico brasileiro que foi chamado lá, né que chegou no sábado, o acidente com o Gugu aconteceu na quarta-feira, o médico chegou, na verdade, na sexta-feira, né? O médico brasileiro chegou e aí foi decretada a morte mesmo cerebral, não tinha mais o que ser feito, e foi esse médico brasileiro quem deu a notícia para dona Maria do Céu, a confirmação de que, de fato, o filho dela tinha falecido, né? Que a situação era irreversível. E ele falou que ela foi muito serena, que ela foi muito serena, que estava até numa cadeira de rodas, porque estava cansada né, de uma viagem, vocês imaginem uma senhora de 90 anos, fazendo uma viagem internacional, com essa carga emocional toda, né? Mas que o médico falou que ela tinha que segurar firme, porque ela é a base da família, ela tinha que pensar nos netos, né? para ajudar as crianças a, a, a encararem essa perda do pai, tão querido e tão repentina, né? E isso, claro, para para que essa pessoa, às vezes a gente até imagina que a pessoa é tão frágil, né, mas às vezes ela ouvindo isso, ela ganha uma força ali, de que ela fala, né, não, realmente eu tenho que segurar essa onda, então uh... torcer, né, gente, por essa família, para que eles se recuperem porque, olha, eu conheci a Dona Maria do Céu também, um amor de pessoa portuguesa, uma senhora portuguesa, querida, doce a Aparecida Liberado é um, Liberato é um doce de pessoa Quero dar meu beijo para a Aparecida, meu beijo para a família inteira, especialmente para a Aparecida, que é com quem eu convivi. Eu tive essa alegria de conhecer a Aparecida, que é uma pessoa, de fato, muito especial. Então, eu espero que eles possam se consolar com as boas lembranças, se consolar ao lembrar que o irmão deles, né, o pai, o irmão, o filho, teve uma vida privilegiada e foi uma pessoa amada por um país inteiro, praticamente. Né? E isso é bom demais, isso é um feito assim, maravilhoso, então ele cumpriu a missão dele, né? cumpriu a missão dele.